Escola aqui, para mim, é um pedaço da minha vida. Né? Então, eu tenho muito orgulho de dizer que estou aqui e pretendo continuar aqui fazendo o que eu faço. Eu sou Ioná, professora do Instituto Federal do Campus Recife. É, minha história pessoal aqui no Instituto se confunde com minha história de vida é, institucional também. É, eu comecei fazendo um curso de saneamento aqui na escola. Hoje eu sou professora do curso de Saneamento, de Gestão Ambiental e de Engenharia Civil e depois desse curso né, eu passei a fazer o curso de Engenharia Civil, depois eu fiz mestrado e doutorado na área de Recursos Hídricos e Tecnologia Ambiental. Além da sala de aula, eu também sou pesquisadora e junto com outras amigas a gente conseguiu montar esse laboratório que vocês estão vendo aqui, o LabGel ele é fruto de projetos de pesquisa aprovados por agências de fomento. Então, quando eu terminei o doutorado, eu submeti dois projetos de pesquisa, um para o CNPq e um para a FACEP, na esperança de aprovar um, e os dois foram aprovados. Então, a gente é, recebeu financiamento para montar esse laboratório, né? compramos computadores, Compramos impressora, bebedouro, mesa, bancada, armários e o último agora que a gente aprovou é, foi fruto do esforço maior da professora Aida, né? porque é para fazer uma extensão do Labgel. Na minha experiência de ter passado um tempo na Secretaria de Saúde do Estado e do Recife, eu convivi muito com pessoas é, da área de saúde e da área de humanas. Então é, eles diziam para mim na época que eu ia ser uma engenheira com outro olhar. Meus alunos para mim são os filhos que eu sempre é, adoto, né? Adoto e vai embora, me deixa. De vez em quando a gente se encontra. É, a gente trabalha muito aqui com a questão é, meio ambiente, né? Então em Recife a gente sabe que a especulação imobiliária é grande, né? Cada vez mais a gente está vendo que a cidade está se transformando num verdadeiro cidade de concreto e a gente precisa encontrar áreas que dê destinação adequada para esses inertes que a gente fala, né, resíduos da construção e demolição. Outra coisa muito boa que a gente conseguiu desenvolver aqui dentro do instituto é a integração de vários grupos de pesquisa. Então tem um grupo é, que é coordenado pela professora Aida, né, que eu já falei, é, professor Meusa aqui de eletrônica e o meu, então a gente trabalha em conjunto. Então um dando suporte ao outro. Eu tenho quatro alunas de iniciação científica, uma de engenharia, aliás, duas de engenharia civil, uma de gestão ambiental e uma do curso técnico de saneamento. E apenas um aluno de extensão. Era uma menina que entrar, não é porque eu seleciono só mulheres, não é isso. É, temos muitas alunas nos cursos de saneamento, né? e no curso de gestão ambiental também muitas mulheres. Então, é, a minha vida aqui dentro do Instituto é fazer cada vez mais o melhor, né? porque os nossos clientes são os nossos alunos, e fazer de uma forma diferente, que todo mundo vista a camisa e que faça acontecer.